Olá, aqui é a Daniele dos Anjos Chimites. Vamos aprender agora quais são as recomendações de acessibilidade quanto ao espaçamento entre linhas e entre parágrafos. Nós estamos com o programa LibreOffice Writer aberto. Na parte superior da tela estão aparecendo os menus e barras do programa. No centro da tela, uma página branca com um texto escrito em letras pretas. Por que, que é importante nós aprendermos o espaçamento entre linhas e entre parágrafos? Porque vai facilitar a leitura por parte das pessoas. Além disso, é pelo espaçamento entre parágrafos que nós vamos evitar deixar espaços em branco. E como nós vamos fazer a formatação? Nós vamos selecionar o texto desejado, clicando no início do texto e arrastando até o final do texto. Vamos. No menu Formatar, Parágrafo, abrirá uma janela. Nós vamos na opção de Espaçamento, acima do parágrafo. Vamos colocar o mínimo a 0,10 e embaixo do parágrafo, mínimo 0,10. E o espaçamento entre linhas, 1,5. Selecionamos as opções na janela e vamos clicar em OK. Está feita a formatação de espaçamento entre linhas e entre parágrafos.